esse cara que está começando, o que, que, que, que, que é importante ele saber de, do treino tipo um aquecimento, como é que é um treino intervalado, o que, que é uma cadência, o que, que você falaria para esse cara que está começando, que não tem noção de o que, que é um treino de corrida, ele simplesmente corre como que você orienta não, esse cara? Simplesmente correr também pode ser um treino, né? porque tudo que você impõe uma carga ao seu corpo no qual você promove um certo descanso depois, você está fazendo o seu corpo, ele está treinando porque ele vai sentir aquela carga, fisiologicamente ele vai se adaptar àquilo Ele vai responder àquele estresse que foi promovido no seu corpo E depois ele vai buscar uma adaptação para que aquele estresse, novamente, não estresse tanto ele Ele tá afim de ficar tranquilão, o corpo tá sempre afim de ficar tranquilão Mas aí, o que, que acontece se a gente não faz de maneira medida, né? É, ponderada, por assim dizer, a carga, o volume, a intensidade a gente pode acabar atingindo um, dois perigos um que é o overtraining, que é você treinar demais e o outro é você não evoluir mais chega um momento que você para de evoluir porque o estímulo que você está dando para o seu organismo, ele já está adaptado àquilo já parou ali já estabilizou ah, isso aqui eu já conheço se você não bota uma carga maior, se não bota uma intensidade maior para você buscar mais, provocar mais o seu organismo, ele fica ali paradão, tranquilão. Então, essa progressão de carga é essencial para o nosso organismo, mas também uma progressão com os seus repousos para recuperação é o estressar e o descansar. É a tal da supercompensação que a gente tem que promover no nosso organismo. E a gente pode fazer isso de diversas formas: com treinos curtos e rápidos, com treinos longos e mais leves, com treinos nos limiares anaeróbicos da vida é, para buscar estresses fisiológicos, promover maior síntese proteica e blá blá blá blá, blá blá blá blá blá que tem um monte de coisa inerente a cada treino e cada treino tem o seu porquê. E mais interessante que, sei lá. Seu treinador saiba disso É importante que seu treinador saiba porque está colocando um treino intervalado é, é, curto com um, um, um descanso longo Ou então um intervalado até mesmo com um estímulo longo com um intervalo curto Ou então um treino progressivo, um fartlek, blá blá blá blá blá Outros treinos tantos que tem um monte de maneira da gente estimular o nosso corpo e eu acho que é melhor deixar para o seu treinador é, saber o porquê de cada treino né é interessante que a gente saiba como atleta o porquê de cada treino a propriedade ali mas acho que não cabe agora eu ficar explicando é. aqui a função de cada treino né? se a gente vai ficar falando aqui um é, o a gente gravou agora sobre treino intervalado falou muito sobre treinos tipo de treino então quem quiser mais esse assunto foi um podcast está no YouTube tanto tá, tá nas plataformas também tem muito sobre tipos de treino, né acabou que a gente nem falou só de intervalado, falou de um monte de coisa. Então foi um e podcast eu... muito bom, hein? Foi bom pra caramba, tá bombando <risos> <risos> inclusive. Mas é, é isso. E tem algumas perguntas aqui, mas antes disso queria falar um pouquinho sobre, é, você falou de tipos de treino aí que esse, que esse iniciante pode ter e tal, mas também o tipo de comportamento, tipo hidratação, horário pra correr, o que, que é melhor, o que, que você recomenda. É, que Cara, hidratação imagine, né? e alimentação depende muito do volume de treino desse atleta Mas Em que momento ali... do dia que ele está fazendo Ele vai correr de manhã, no qual ele está ali acordando né Onde que ele não tem uma reserva, jantou tarde Tem uma reserva de glicogênio estocada ali No organismo, vai ser um treino longo, vai ser um treino curto Precisa comer de manhã antes para treinar? Depende da intensidade do treino Então depende da alimentação do dia, do momento que ele vai treinar Para saber se tem que comer muito ou comer pouco por isso que é até legal a gente sempre é, intercalar, se possível, claro, um treinador de corrida com um nutricionista Para estabelecer a melhor alimentação para isso, né? Porque muitas vezes o comer muito antes de treinar pode ser prejudicial também A barriga cheia, porque o seu corpo vai estar tá ali, ainda mais se é no calor, por exemplo Você vai correr no calor, acabou de comer a principal coisa que seu corpo vai fazer quando você tá ali treinando, é, no calor principalmente, é tentar manter a temperatura do seu corpo estável, né? Ali próximo ali dos seus 36,5, alguma coisa ali, seu corpo vai começar a aquecer, vai gastar mais água. E se tiver com comida, que você precisa de água também para fazer digestão, é. vai dar uma travada, <risos> Então porque você vai precisar aquecer? Então isso pode te dar uma dor de barriga, pode estar dar um e, Lá, isso ou... é muito individual também, né André? Cada isso pessoa é muito tem... individual, isso vai responder, mas a questão da hidratação em momentos quentes, eu acho que é fundamental isso. Mas depende muito do volume do treino no qual você vai fazer, a intensidade do treino que você vai realizar e também em que momento do dia você está realizando isso, né? Então acaba que não tem receita de bolo quanto a isso O interessante é você buscar sempre a sua homeostase, o equilíbrio do seu corpo ali E tentar entender isso de uma forma bem sintética, simples De que, pô, você precisa ter uma certa energia para você treinar Mas você não precisa estar cheio de energia para você treinar também Porque essa energia ainda tem que ser absorvida Se você deu o tempo para absorver, beleza, se não deu, aí vai dar problema então, já tem duas perguntinhas aqui, eu sei que isso é normal pra quem tá começando, hum. que é uma coisa que a gente bate muito aqui, que é a respiração, né? Aquela, dica, bate, pra... Né? Ah. aquela dica pra aquela galera que fica com muito ofegante ou com aquela dor desviada, ou... o que, que você recomenda pra respiração durante a corrida? Ou aquela galera que não consegue né, fluir a respiração, tá sempre afogada ali, como é que é a Cara, dica aí pra a, essa galera? a respiração tem muito a ver com o ritmo, né? Que às vezes a gente começa num ritmo acima do, do que a gente aguentaria, o nosso ritmo de equilíbrio, né? Aquele que a gente faria um, um treino mais longo, que é um treino mais tranquilo, o tradicional Z2 ali, um treino aeróbico, porque acaba que quando a gente tá descansado, a gente tá cheio de energia, você vai lá e começou... Sai do zero pro 10 rapidão Lume, daqui a pouco você sente o peso Porque você gera uma demanda de oxigênio no seu organismo No qual ele não tá conseguindo suprir ali Você não tem umas reservas de energia ali Tudo funcionando, um sistema bioenergético para ele suprir a necessidade dessa energia Só que você fica puxando isso durante um tempo E o seu corpo ainda não conseguiu, digamos, aquecer, vasodilatar ter uma melhor captação do oxigênio, por assim dizer isso gera uma demanda uma demanda reprimida então a gente começa a hiperventilar para puxar mais ar porque começou a faltar lá dentro aí isso torna a atividade mais incômoda porque você vê nessa atividade muito forte, muito forte o corpo ainda não, percebe, não, não conseguiu se equilibrar Aí dá aquele negócio aí você cansa, fica um negócio muito desconfortável para persistir até o seu corpo se equilibrar Aí você dá aquela quebrada, você para Fica um negócio ruim Então a dica principal é começar aos poucos Trotezinho, bom aquecimento Aí depois vai acelerando, acelerando Até o seu corpo ter esse, esse bom equilíbrio né? Aquecer vai fazer com que o seu coração que ele tá em... em, em em repouso? Não tá em repouso, seu coração é. não está morto, né? Mas ele tá em frequência, frequência cardíaca baixa. de repouso, exato. É. Ali, 60, 70, que é a média de todo mundo. Aí ele vai lá e sobe pra 150, assim, de repente, né? Na a fome. demanda. Aí, ó, aquele oxigênio que precisa chegar ali, o coração tá lá. Blá. Aí depois sobe. Aí ao invés com aquecimento, você vai subindo, né? ao invés de sair de 60, você já começa ali de 100, 120. Então já tá com fluxo melhor, já tem mais... Irrigação, você aumenta um pouco do volume plasmático ali para fazer a, do, a energia toda para chegar. Aí. Então fica muito mais fácil pro seu corpo. Ele fica muito mais equilibrado para a atividade que ele vai fazer. É, e, e acredito que a respiração é justamente você se conhecer também, né? Aos poucos você vai entendendo como é que é aqui, que você, Até onde você consegue chegar sem afogar ou consegue manter. Não, eu sim, tinha um problema assim nisso, sabia? Eu corria e eu, na hora de soltar o ar. Eu dava uma segurada, assim, eu puxando. E aí o João Carlos... Você nadava antes de correr? Não, mas tipo... Você tava isso. nadando, é, velho? quase isso, agora que eu entendi. É, e aí o João Carlos falou, cara, para com isso, faz faz o um negócio fluir. Fluxo continha. É, aí eu Deixa me eduquei, eu rolar, mas tá calmamente. vendo, é uma coisa individual, cada pessoa vai ter um É, jeito. cada pessoa... E eu nunca me E res respirar algo natural, né? É, e o cara que <risos> falou pra mim, porque eu, na minha cabeça aí tava você vai tudo falar, Não, E o pessoal que acha que a gente carrega pra essas coisas de corrida, então quando fala de respiração, é que o bicho pega, né? <risos> tá querendo ensinar até respirar? Não, cara, é só deixar o seu corpo fluir, Exatamente. deixar o negócio mais de boa, fluindo... Deixa o seu corpo ele vai chamar a demanda por oxigênio. né Então você encaixando o seu ritmo ali. Indo numa respiração tranquila. E nariz? Respira só pelo nariz. Cara, você vai ficar forçando. Respirar só pelo nariz. Seu corpo é. tá com uma demanda de oxigênio você danada, pela cara. Pela via, via menor. A né? é menorzinho Não, tem que respirar pelo nariz por conta do, do, do, sei do, sei lá, de porque. filtrar o oxigênio para entrar. Vai, vai formar mais nitrato nitróxido de oxigênio aqui dentro para formar <risos> o negócio então tem que respirar pelo nariz o cara olha o volume é me aí meu nariz meu nariz é grande mas as narinas são pequenas cara. parece que cola você respira e fudeu. aí meu irmão eu morro afogado correndo cara Pô, respira pela boca porque o é um negócio que eu te falo não tem que respirar pelo nariz então nadador tudo passa Pô, mal, vai, né? Mano, como... nadador então tá morto A saúde já foi pro pau, porque não tem respirar pelo nariz na natação, cara E o pessoal tá lá só respirando pela boca Ou seja, respire até pelas orelhas se conseguir O negócio é entrar o oxigênio e também sair o ar Por vezes deixar o ar sair pra dar uma limpada nos canos, isso também é bom Porque acalma o corpo, acalma a mente E você continua ali curtindo o seu passeio.